E aí galera do canal, aqui é o Zubit e hoje estamos com mais um vídeo e hoje estamos vindo fazer a DG do UOL Pilar 2, já mostrei como fazer a um. 1, infelizmente ainda pensei no mostrando final, vocês viram o que aconteceu, infelizmente, e antes de qualquer coisa gente, deixe seu like, compartilhe, se, é, se inscreva no canal, marque o sininho, gente, vamos bater 50 like nesse vídeo e Batendo 50 likes, o assunto mais comentado na descrição será o tópico do próximo vídeo, beleza? Próximo vídeo não, vídeo de quinta-feira, para ser mais exato. Beleza? Quinta. Não, sexta. Sexta-feira, para ser mais exato. Então, bora lá entrar no Discord lá com a galera. E vamos lá. E desejo boa sorte pra gente no na DG. Voltei gente, já apresentei lá para galera o canal. Quer dar um salve aí, galera? Opa! Salve! Salve, galera! É, é, esse aqui é o mesmo esquema da primeira, né? Sem muito esquema, só fazer uns pacuzinhos, né? E pronto, né? É só fazer o um Le é, A gente vai beirando pra não pegar os mobs e pegar o boss direto, que só dropa equipamento. Tá, beleza, me ensina qual o caminho que eu não sei. Por onde tem que ir? Sim, né? Porque eu tenho que matar o imóvel, de Lá de lá, ó. Ah, passa aqui, ó. Aí vem aqui pelo tanto aqui, ó. Ah, tu vai ser que é imóvel e vai queigão, né? Ui, cara quase fiz merda. Ah, tem que eu fazer, fazer uns poucos. Por que a gente não mata esse maluco aqui? Lei Ru. Puxa o boss. Puxa o boss. Aqui é mais fácil com Drop melhor? Como funciona aqui? É mais difícil, mas o drop teoricamente é melhor, né? Mais Isso. Difícil. A possibilidade de cair num item laranja é maior, vamos dizer assim. Ah, né? Mas amarelo não dropa não, né? Aí é meio complicado. <risos> amarelo só tá que é submundo, então. É, por enquanto. Não, não tem A nenhum Bahia outro... Não tem outro lugar que eu consigo dropar no 80, não? Aioros. Então, Aioros? Isso. Mas isso dá pra fazer uma vez, Aioros? Né? Cinco vezes. Ah, também tem o um Fênix. Fênix dá dropa não? Aí as dez cavernas dá pra fazer cinco vezes por semana. Não, aqui ó, tem, tem cinco vezes. Dez cavernas... Mas os itens não são level baixo, só que é amarelo, Elias. Não. Não, não, se, não quando você faz Atlantis, você vai pegar itens dourados na, nas 10 cavernas, no Iolos. Você pode fazer 5 vezes por semana e tem a probabilidade de cair ou no Shiryu ou no Fênix e, e tem equipamentos dourados. E lá também faz o drop de refino de rosário, nas duas. Sim. Tá, as 10 cavernas 0,5 e a do coração 0,5, isso? Isso. As duas dropa, dropa o item amarelo e dropa bagulho rosado beleza. É... A dificuldade lá, nos conte vou... A dificuldade é escolhida pelo líder, para cada boss. Ah, como assim escolher a tua líder? É porque quando você tá no nível 80, que você já tá com o um modo herói habilitado, o líder da PT, ele escolhe o nível. É de 1 um a cinco níveis. Hum. E não. líder escolhe o nível pra cada boss. Então, no último nível, a probabilidade de cada boss te dar um item dourado é maior. Só que também o bicho pega. <risos> é muito forte. Dá pra gente fazer um que todos de mas seria, seria bom fazer cada boss um nível gradativo até alcançar o nível 5, para pegar pelo menos as permissões, as conquistas. Mas pode diminuir, né, caso você não esteja conseguindo, na hora... Ah, assim, não. Se caso a PT inteira morrer para cada nível que você colocar, então você retrocede só o nível, só para tentar conseguir passar. Não, a gente faz isso, a gente bota no 5 e vai diminuindo, <risos> mas um E aí pode... a gente vê qual a gente consegue. Tem que ter o dia todo mesmo, né? Tem que ter o dia todo. Ó, <risos> ah, mas então. O pior é você botar no nível baixo, senão que você tem fogo que faz É, eu acredito que. quase Como vocês já estão quase 300k, já consegue passar assim, tranquilo. Quase 300k, eu tô com 240. É, 240, mas o Lion, como ele tem ataque fogo, ele tem uma probabilidade de. de o agro dele é melhor. Então ele tira bastante com o Andromeda, é, que é a aí. A gente. Ah, Flop, você puxou os bichos. Eu não puxei com o ganho. Pro entra no portal, então, no portal, entra no portal. você no... não, não, tá não quiser entrar no portal? Ah, morre, diabo. Ah, morre, diabo. <risos> <risos> Amanhã a gente já deve matar o Bojo. Deixa... Morre. Vamos lá, gente. Eu morri. Amanhã eu tô com gêmeos 10%. Vamos lá. Vou jogar os itens fora deixa os itens fora os itens fora. fora não cara vende os itens, itens fora vender para quem vende o silver silver é, Silvia. Silvia é a raridade ah é muito é que isso cara silver vai fazer falta para caramba cara caramba. esse jogo tá tá foda o drop de silver tá muito baixo cara ah caiu Pô, tá tudo ah. baixo o drop já reparou. É assim é assim mesmo o jogo. No chinês não é assim, velho. O jogo chinês não era assim, o drop, cara. Não tem nada. Não, os chineses drop é bem mais fácil. Eu tenho reclamado, mas ninguém reclama, ninguém faz nada, até desistir. É sair pelo cantinho, né? Esse bicho não é cego demais? Esse bicho é muito cego, é vez. É, sei lá. Nossa, deu um rollback agora Ó, oh, tá vendo essa pedra aqui? Tá vendo, tá vendo essa pedra? Grave, caso vocês morram. Ah, não é, que eu... é desse cai aqui. É? Não tem nada não. É aqui, ó? Caso eu morro, o okay? que? Acontece? Não, consegui, não, não, não, eu não uso e boy. Ih, já chamei o boy, mas... <risos> Ah, desisto. Vou por aqui, por baixo. Putz. Ah, oh, esse cara é uma merda, esse cara fica botando a a gente dormir. Puxa aí, então. Puxa aí, então, boss, tá I em mim. Mean. Se você não quiser puxar. Tô sem querer. Sem querer, minha mãe falou uma vez que eu nasci. <risos> então tá, esse boss aqui não tem esquema de é só ficar no, debaixo do bagulho dele lá, pra não cair no sono, tô certo? Aham. Uh -huh. uh -huh. Vou colocar o último boss aqui. Imagina. Foi chegou. o Poseidon. último boss é o Poseidon? Ah, entendo de boa. É. O penúltimo e o último boss é o Poseidon. É, ele então, corre. É duas vezes o Poseidon? É. Hum. Mas se ele chegou ele, ele corre pra gente foge, ele vai embora. Primeira vez ele e na segunda ele arrebenta nós. Ô, oh, Deus, cagão esse gai aí. Na primeira vez ele apanha, ah. na segunda ele bate na gente. Ele tem que é. a arma. Na, na primeira vez ele escapou. Fala aí, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Na primeira vez ele escapou a arma dele. É, então não tem esquema, não. É o mesmo jeito de funcionando no... Uhum. Do... Asfalacelado, né? Nossa, tô com muito sono, gente. Eu já sou herói, velho. Vocês não são tá, não? O quê? Nem vi. Vi também, acho que não. Eu fiz pouco lá. Nossa. Hoje eu fiquei jogando Cavalos do Jogo o dia inteiro, gente. Eu tô cinco ainda. Ô, oh, grande mestre. Ele... Fala aí, João. Como é que upa a superclasse? Eu já vi que tem gente que tá upando com um cara 80 e tá com entre parênteses 1. Eu procurei o NPC o NPC e não tô achando. A superclasse, ela não, agora... Super só classe. Pode falar. Pode falar o live. Eu desloguei. Não. não, pode falar. Não, eu ia falar com ele que ele já dá superclasse. Não, ah. tem como upar. Tu certo, tem cada... como upar, mas Isso. o... Quando você libera no 79, o próximo up dera é 81. Ah, por isso que o cara tá no 80, 81, dois, ah, entre parênteses, né? Um. Então, isso aí, que eu não sai, que não tem nada não, vai. Não, é que assim, você não pegou a super classe. Sim. Pra você evoluir ela, você tem que ir subir nível o seu nível, pra poder você ter como upar ela mais, pra ela ficar mais forte. Não, não, tem uma coisa que o cara fez aqui, eu lembro aqui, Ronk, Rank. Aí entra em rank por level, tem um cara que tá 82 entre parênteses 1. Isso aí da super classe, eu queria saber qual é que é o, porque eu não sei. O outro também não sabe. Não, não entendi essa pergunta. Ó, entra ali no rank de. Rank. Aí que eu vou logar de novo, Loga aí. aí. Logo. Ali. Ali é a da super classe pelo que eu tô ligado. Se tiver errado, me fala. Eu queria ah, saber eu como vou é que logar é o Superclasse super classe ela só, ali, só adiciona uma skill. Ah sim, eu sei disso. No meu e caso skill, isso. Não, ela só adiciona uma skill e ela faz você usar a habilidade do Sagitário, que nem eu sou Pega. Não, o meu é de Libra 3. e eu maximizo três skills mesmo no meu caso. Exatamente, eu, e eu também faço a mesma coisa com o Pegasus. É, mas skill você só ganha uma, entendeu? Skill não, assim. só ganha uma. Sim, não, mas eu tô falando de upar ela de... Então, upar ela é pra cada nível que você sobe, não, ela isso, upa, eu, isso ela eu evolui eu... um pouco. Não, isso eu tô ligado, o que eu tô falando de upar ela não é isso, é de upar o... Entra no, entra no jogo tudo é o que eu tô querendo dizer. Você tá falando de uma setinha que fica na cabeça do cara? Não, você entra, vai entrar em Rank, vai lá em Hoje, aí vai em Level, do Pelix. Pelix, tá lá, aí tu vai ver o que tu pensa. ele tá Level 82, ah, a, gente tá sim, entre ele parênteses, tá. a gente pula para aquela pedra lá, isso. tá entre parênteses, é, é um. isso aí é tipo um reset, no caso, e tu consegue com, com o NPC que tu vai liberar uma quest, no caso, que é da super classe. Eu quero saber qual é o NPC, porque eu me lembro que tinha um NPC, mas não sei onde que é esse NPC. Eu sei que no 100 libera também isso, no 100. Entendeu? Conseguiu achar? E ele é o único com isso, no caso. Eu queria saber como é que ele achou o NPC que faz isso. Vai pro outro lado, Fop. Entendeu? Ele tá... Conseguiu entender, ou... O grande mestre? É que em e vai aonde? É rank for? entra em hoje, um level. Pélix, o sétimo cara do Rank. Eu. Isso é o Reset. Tô certo, não é o Reset? No o eu sei onde fica no terceiro do 100 pra fazer isso. Mas do... Mas do level 80, 79, que no caso, não sei onde que é. Eu queria saber. Que é da Superclasse e não sendo é da hiper da Hiperclasse, certo? Deixa eu ver aqui então. Uma aqui. Não. Então, se tu puder, é mesmo. Explicar e ensinar a galera seria uma boa. Porque eu não quero é, ter de um que ser um né, NPC. Que... Procurei, uhum. rodei tudo, já, mas não achei isso no NPC. Libera umas para tipo de reset. Isso aí dá uma questão de power da porra. Cada, cada levelzinho dava 2k de power. Pode achar. Pelo menos do level 100 dava. <risos> Não é, o Saga? É em K de Power? Não, dá 2K de Power. O do level 100, que é o da hiperclasse, cada resetzinho que tu dava, que era o pano na superclasse, tu ganhava 2K de Power. Eu, eu quero saber como é isso aí também, como eu então, não tô 81 aqui, mas eu não fiz nada demais, tá ligado? Nada do bando normal. Não, 81, mas ele tá tipo... teu é, level, 80, aí vai ter entre parênteses, uma numeração do lado. Isso, é, isso aí seria da hiperclasse. É, mas. Isso é da hiperclasse. Hiper só que também tem mas da superclasse, parece. Tem, mas... Não, não é, esse aí só ele que tem. Eu quero saber como é que ele conseguiu upar Sim, a superclasse. Então é. Eu quero saber como que oh, ele conseguiu upar a superclasse. Funciona, super assim. Funciona assim. Esse é essa, essa, esse parêntese dele aí mais um. No China é nível, nível extra. Hum. É nível extra, que o China só vai Mas até o menos. ele tá menos... sendo desde o 80, isso aí é. é é. é, A gente também tá não sabia que correram. É. Deixa eu ver aqui na, no, no, no chat. aqui só ele tem. Deve ser o primeiro a pegar o 80, deve ser alguma coisa. Né? Algum... Pode ter sido porque... o primeiro a ter o 80, porque... Alguém me revive aí, favor. É, ah, no, é, no, chinês, o, no parênteses. o parênteses só vai depois do 100, do 100, que vai ser 100, então, o parênteses sim, mas isso aí é, pode ter sido que ele tenha alcançado o primeiro. Depois que é. a super a hiperclássica, esse, esse parênteses começa a contar como se fosse um, um outro tá nível. Contando. É, tem uma tal cada... de astro XP, por exemplo, quando travou o, o nível no servidor, né alguém ia astro, astro XP aí. Aí cada vez que tu subir subi essa barrinha... E ganhava um nível, tu ganhava 2k de power, não é, no chinês? Sim. E yeah, aí, yeah. Só que aí eu queria saber como o cara conseguiu isso no 79, 70, okay. 80, no caso. O cara tá upando aí a, a Superclass, então, no caso, como? Isso eu fiquei curioso. Alguém pode me ver aqui, que eu tô morto? Tô indo. Posso ficar nesse screen, né? Eu fiquei um pouco curioso disso, sacou? Entendi. Seria é interessante eu ensinar vou... a galera isso. Eu vou. Vou logar o meu China e eu. Quero usar o modo de só. Porque. Qual o nome aqui eles ali? Tis, então. <risos> Seria uma boa saber disso aí como funciona, entendeu? E o cara também não responde, também tá? o cara? Então fica complica né? Acho que também o cara não vai responder, né? Eu tava com meu chininho aberto, tem essa opção lá pra mim. Não, isso aí no level você, eu tô ligado, que é o ZZ, tipo... Não, porque... mas eu, então, mas eu quero você ver a opção no China, eu, ver, eu vim aqui, entendeu? Ah, sim, porque mas, no sabe China? Saber, saber, saber, saber. É, eu vejo a opção lá no China, qualquer que é, e eu venho aqui. Assim, ah, sim, porque depois do no China, depois pega pega o nível 100 e pega a hiperclasse, começa a contar esse parênteses, tá certo? Não, a hiperclasse é independente desse parênteses. O nível 100 é o limite, é. lá. Aí vem 100 e... 101 e assim sucessivamente e cai em parênteses sim, eu sei mas isso só começa a contar depois da hiperclasse não, tô... não não, eu não se você antes. não pegou a hiperclasse tem cara lá que não tem a hiperclasse tem mais de... de que é os cara que ainda segura é o... como é que se diz? é o cara que não quer pegar super... nem a superclasse eu conheço o China lá e já tem 140k 140 de nível em parênteses é 100 mais 40 ah, e não tem nem a super classe ainda. Mas Ele não, tem, não quer porque não quer. Porque não quer. Que eles acham feio. A super classe. Ah, mas é bom pegar, né? Certo. Ah, é bom pegar, porque o poder aumenta pra caramba, né? Hum. Tanto a super quanto a hiper quanto sair. Ah, então eu ficava legal pra galera saber, né? Porque pra mim eu pensei que só contava depois que eu pegava, porque tipo, eu peguei sem, já peguei hiperclasse é? logo Cara, e esse esse ícone que apareceu no nome desse cara aí não tá, não tá aparecendo, né, porque nem que ele pegou primeiro nem nada. É alguma coisa algum pode ter sido até algum erro aí que deu no no próprio Ah, mas próprio ele tá, já tá, já tá sendo dia já. Desde o 09 ele tá assim. Não, é porque ele pegou a primeira ele foi o primeiro a pegou 80, Foi no panorama 80. Não, é alguma coisa do tipo, mas que não é nada de especial que ele tenha feito. É, Flop, eu tô nunca veio aqui. Porque não abre nada. um redemoinho, sai. Beleza. Aí não tem nada de especial nesse, nesse, nesse 80 dele aí não, tá? Não, beleza. É porque não abriu nada de especial no jogo ainda, né? Tranquilo, então, então já bom pagar galera saber já. Que teve gente que me perguntou já. Não, então é, é, é não significa aquilo ali deve ser, pode ser até algum tipo de erro porque aqui eu tô olhando todas as opções que o jogo tá disponibilizou para gente fui tudo aqui e não não abriu nada que, que consiga. Ah, entendeu? Então não tem muito segredo então. Pensei que é era o nem... É que nem o mesmo buguei tava dando ontem no leilão, né, Bronx? Hum. Você conseguia ver o nome do cara, às vezes eu não conseguia. Então... Tua, vem lá pra cá pegar o vídeo. Por sinal, o leilão lá de itens raros não tá acontecendo no domingo. Tá acontecendo nos, é, nos domingo, meia hora, meio-dia, tá acontecendo 12 horas antes. Tá então sai, tá, tá acontecendo bem, no tem sábado... Espera, deixa eu sair, calma aí, calma aí que eu tô preso. Tá, tá acontecendo nos sábados, tá acontecendo nos sábados, às, às meia-noite, no caso? É 10 horas horário do jogo, no caso, e meia-noite horário de vasilha. Isso. Acho que é. Oi, Oi. Não sei. Não é, olhada que ele tem lá certo pra quê? Alguém consigo participar desse leilão já? O leilão de itens tá vendo? Sabe? Tá vendo? Eu e, e o na, na tabela... Quais são os horários? De... Pode passar depois? Os horários ah, Se você for na troca de área, ele tá lá no primeiro, tá vendo? Ele só, você vai conseguir manipular ele no nível 80. É, correu. Já foi, já? Já entendi. Mas é foda. É, Se você for... Se você for na armadura avançada, você vai ver você troca ele por refino de armadura está de olho qualquer refino que você quiser não vou nele aqui não é pra pular não não aqui, mas... Nossa, eu não não na ponta. não dá pra subir. Boa. não dá não subir aqui não pedra, não não não não não raio. Parede invisível só. Só vai sair, porque depois se alguém hum. vai querer voltar. É, vou ter que não opor para pular. Tem aqui. lá, é Quer ver, eu consigo pôr? Corre, por isso aqui. Aqui aqui, Porque aqui. Aqui. aqui ele vai fechar o portal, entendeu? Né? Se você morrer, querer voltar por aqui. Como assim? É. é. Não, não, eu não vou morrer, não. Eu vou reviver. Vai sim, eu não <risos> Eu sou uma fênix. Aqui, aqui, aqui é quase impossível eu não morrer. Rapaz, se eu morrer, eu ver, vocês vão me reviver. Aqui, Como é que eu pego gêmeos? Nossa, já tá meia hora de vídeo já gravado? Gente do céu! foda meia hora. Esse vídeo vai demorar dois dias pra ser upado. Gente maria! Vamos lá, vamos lá. Estão prontos, hein? Eu nasci pronto, amigo. Né? Deixa eu ver qual vai ser a novidade desse bode. O quê? Eu achei que tem uma novidade do... Do... do... HP. Pra mim tudo aqui é novo. Olha o Tornado aí. Olha o Tornado, Sam. Olha o Tornado. Ai, calma, Sam. amigo. Esse Tornado sim. aí não adianta ficar, não. Mas é que você seja tanque, velho. Vou morrer de novo, filho? Peloco, você, é isso? Falou <risos> eu você falou que não ia morrer? Já morri. Falou que não ia morrer. Cala a boca. Chão. Não, você teve... não sei se vale a pena. Vale a pena ou guardo o resto? Eu, pego... <risos> <risos> eu, vou... eu que é o Foi sem querer é isso aqui. Foi hoje, calco só. Ah, caraca. Eu comprei com o rapaz. Pega aí, Flop, tenho... dá, dá uma volta, dá uma volta aí, dá uma volta. Pula, Flop, pula. Ah, pula, Flop. Vai começar, vai começar. Pô, gente, a gente tá ficando cercado, né melhor a gente puxar ele pra água? Ah, vai. Levar você não paga, inteligente pra caralho. Não, mas não negócio pra baixo. Não, depois a gente vai, deixa ele começar a encher de raio e a gente leva. Você vai ver como é que ele... o, o dano que ele vai começar agora. É, essa por essa... enquanto foi a parte fácil. Tá fácil aqui ainda? Tá. Não, por eu enquanto é vou... a parte fácil. Alguém usou o bot nele? Eu. Tá é de boa. É de boa. Sei, não. Tá esquivagem. acabando a minha vida. Onde eu acho que ela... Eita ração com porra. Ele. O Dami que sim, tô simbola, né? Tu vai cair, ó. Eu caí também. Aí, gente, vem mid, vem mid, vem mid onde eu né? acho o Rafão pro pet? Eu, é... eu vou te linkar o Nossa lugar. Nossa senhora. Minha. Beleza. <risos> Primeiro com o raios. Segura aí, não morre não, que o outro voltar. Olha os raios, os raios começaram aí, ó. Eita. Os raios não tem como fugir, lembra, bro, que a gente Não tô fugindo daquela vez? Não, pois é. Tem que então, ficar é. entre os raios, eu acho. Ué, louco! O negócio é que não dá pra ver o tornado, velho. Me cura, André me dá. Vou pra me cair aí. Ah, tá. Eu confio em vocês. ressuscitou. O dano do Poseidon, se vocês lá na hora certa do raio, não pega dano. Não, não é aquele raio que ele fica sumonando mesmo. É o outro. É, não é aquele do chãozinho. É, você aqui, Eu morri, gente! Eu fui com um raio. Tô pegando, pegando. Ele tá indo atrás de alguém, tá indo atrás de alguém. Cuidado tá pra ele não resetar. Ih, foi pra água. Foi, foi pra dele. Eu... Pra ele não resetar. Bem, tá aqui. Ai, cai! Tirei da água, gente! Aí, louco meluco! Ah, Caralho! Ele me deu um, um especial. Ih, filha da puta! Sai da água! Que é que eu vou botar de novo? foi louco quem trouxe ele pra raio? Olha o tanto de raio aqui, meu irmão. E, e, alguém que morreu, ele veio atrás. Morre. Uhum. Opa, tô correndo. morrer. morri. morrer, morri. morri. morri, morri. <risos> ai, ninguém tem que o cosmo. Na última é. vez eu morri no finalzinho. Ô, oh, André, Andromeda, tu podia ter me curado pra não morrer. Eu tava curando. <risos> Era. Era pra eu ter segurado o meu res mesmo. <risos> <risos> <risos> Fumou o dozo agora, Lair Seu fudeu eu vou retornar, eu vou retornar eu tô, tentando, tô tentando, tô tentando, tô tentando Sim, eu me curei, usei minhas poções aqui retornar, deixa resetar, ah, é, Não aqui. deixa ele resetar, não, gente Deixa ele resetar não, que eu tô chegando, calma Boa aí. noite, povo Boa noite Boa noite Peguei aqui, velho. Se você morrer, já tô aqui aí eu um pouco cair aí, baixo não Estourei Cosmo aqui e tenta me Vou segurar um pouquinho. Aí, posso trazer? Mantenha ter... ele aí, mantenha ele aí, mantenha aí, acontece o que aconteceu. Mantenha, tá. vamos lá, Pri. vamos mesmo lá, Pri. Mesmo morrendo, mesmo morrendo. Ah, ele saiu, velho. Uma pergunta, não, ele tá gente. Tá... Ele me matou lá, no finalzinho. Matou ainda não, né? Aê, mataram pro Seidon. Morreu? Morreu. Morreu. Ele, ele me matou, gente, ele me matou no finalzinho, velho. Muita tá maldade isso. Né, velho, só, um só porque eu tava né? restaurando lá. Aquela hora do Santo tava com a cura nele, só que eu acho que ele tava num Redemoinho, alguma coisa assim. E a gente dropou alguma coisa boa lá, né? Nada não, não, não, não, não. Poxa, Dropei nada, ganho. filho. Achei que pra nada. Pegar... Pera aí que eu tô chegando. Pra mim só o roxo, já Não Apanhou pra nada. Cara, é tudo roxo com power bike. Cara, eu dropei um anel muito bom, só que ele é... já dando terra, né? Então assim. Opa, me dá, me dá, me dá. Olha, eu tenho um anel trovão, a gente pode trocar. Ó, tem anel um trovão aqui. Quem sabe a gente faz um troca-troca aqui, bonito. Esse anel da choque, velho. <risos> Pode ser então. Cadê você? Melhor que nada. Pode ser, deixa eu ver o teu anel antes. Calma aí. Mostra o teu anel e pra é. mim. Ah, é luz, né? Eu peguei item ah, laranja. Isso é. aqui é o anel. Peguei item laranja. tem uma camisa. Oh, é que eu peguei de terra, velho. Alguém pegou fogo hein Ó, ah, o flop pegou de fogo. Ah, não. Meu na tá bem. melhor, cara. Você tá louco, velho. Você não, bate com o vento, você não bate com o elemento vento, velho. Não, mas o meu ainda dá muito mais é HP, bom. cara. Dá HP pra caraca. Você não dá Ai, nada de HP, um velho. Não tá assistindo crítico, filho. Pra mim não, não vai Não é aí, velho. É, velho. Dá pra fazer mais hoje, não. É gente, isso aqui foi o vídeo, gente, se inscreve aí no canal, Não, compartilha, o é. seu like e foi.